Olá, olá, olá, meu nome é Vanessa, você tá no canal Vitamina Maluca, onde misturamos autismo, surdez e viagens e hoje a gente tá comentando um vídeo do Mamãe Tagarela, um canal que eu super adoro e recomendo o um vídeo que chama Sinais de Autismo em Adultos e Adolescentes você pode acessá-lo através da playlist conversa.com, que ele tá lá, tá bom? Eles enumeraram 24 itens a serem observados nas pessoas que acham que estão dentro do espectro autista. Eu achei a lista máxima, eu adorei, e o que eu achei engraçado é que dos 24, eu acho que eu me identifiquei 100% com 20, assim. Eu quero muito que você assista o vídeo deles, então assiste lá. E depois vem aqui porque eu vou fazer meus comentários em cima dos itens e não do vídeo em si, tá bom? O primeiro item que eles identificam é a questão da dificuldade de interação social e comunicação. Eu acho bem <risos> interessante esse item, porque assim, eu não tenho dificuldade de comunicação quando a comunicação ela é num caminho só, igual aqui, eu tô falando, vocês estão ouvindo, não tem como vocês é, influenciarem o que eu tô falando, me interromperem, então eu posso seguir mais ou menos o que eu tenho na minha mente, e mesmo assim, se você olhar vídeos anteriores, vídeos passados, e com certeza os vídeos futuros, vocês vão ver que muitas vezes eu dou uns pulos, eu falo assim, ah, eu vou falar de dois itens que eu acho legal com relação a tal coisa. Daí, se você prestou atenção, muitas vezes eu esqueci de falar o segundo item. Pá, sumiu da minha cabeça, entendeu? Outra coisa, o manter o diálogo é difícil, porque é muito difícil a gente saber quando é a nossa hora de falar e se é pra falar ou se a pessoa ainda tá pensando... Meu, diálogo é uma coisa bem difícil. A questão de interação social, ah, isso é uma dor. Porque eu queria muito ter mais interação social, sério. É, quando eu era criança, minha mãe fala o seguinte, que muitas vezes iam amiguinhos meus na minha casa para brincar. Eu brincava, brincava, chegava um momento em que eu me cansava. Quando eu me cansava, eu já... Passava a criança para a Fernanda, que é a minha irmã. E a Fernanda seguia brincando com as crianças, porque assim, eu já tinha esgotado a minha bateria, eu não conseguia mais, entendeu? Então assim, se eu tivesse amigos que entendessem isso e tipo, ou fizessem encontros mais curtos, ou a gente se encontrasse tipo com horário, igual festa de criança, eu adoro, tem o horário de entrada e a saída, entendeu? Eu acho que facilitaria. Mas assim, eu sinto falta de conviver mais com as pessoas. O segundo item, são dependentes de rotinas. Nossa, eu acho que a rotina é uma das coisas mais tranquilizadoras que existe na vida, sabe? Adoro rotina, adoro, adoro, adoro. O que me torna uma pessoa um pouquinho mais, talvez, chata de conviver, né? Porque eu quero que as coisas sejam feitas daquele jeito, naquela sequência, porque eu me sinto bem. E eu acho engraçado, porque no vídeo ela fez referência à questão de ah, gostam de ir pelo mesmo caminho dos lugares. Meu, eu sou assim, e eu lembrei de um livro. Eu li um livro que chama O Esiranho, Caso do Cachorro Morto, acho que é isso. E lá o menino ele tinha meio que uma fixação com um ônibus de uma certa cor. Gente, eu no alto dos meus 42 anos eu também tenho isso. Eu tenho um ônibus preferido que passa aqui na frente da minha casa, e em especial por causa da cor. <risos> o verde é um pouquinho mais demorado pra mim, mas tipo, se eu tô no ponto do ônibus e ele passa, pra mim é um sinal de tudo vai dar certo hoje, é um dia bom. Entra nele, vá. Daí eu vou nele, mesmo sabendo que se eu esperasse outro, seria mais rápido. Coisas de mentes um pouquinho amalucadas. Três, comportamentos repetitivos. Uh! Os meus comportamentos repetitivos, que são os estímulos, as estereotipias, a maior parte deles no meu dia a dia, fora da minha casa, são bem discretos. Em especial quando eu tô um pouco ansiosa, eu faço assim. Por isso que eu sempre mantenho a unha curta, porque fazer uma assim com a unha curta diminui a chance de eu me machucar com a minha própria unha. Outra coisa que eu adoro fazer é pular. <risos> se eu estiver muito feliz, meu, escapa, eu pulo. Eu pulo, pulo, pulo. E é muito bom quando a gente pula. Então assim, se o seu filho pula, deixa eu pular, meu, é sinal de que tá tudo bem, barulhos, cores e cheiros incomodam, ó, oh, 100%. Eu tava com a minha amiga Fabrícia, a gente tava indo almoçar e era época da eleição e a gente acabou passando por um encontro de dois carros de som no alto máximo e cada um fazendo propaganda do seu político e a única reação que eu tive foi parar, eu travei, eu já falei, eu sou aquela que... Na hora da emergência, pá, trava. <risos> Eu travei, a, Patri, a Fabrícia olhou pra mim e falou, o que que foi, Vada? Eu falei pra ela assim, você não tá com vontade de chorar? Porque era tanto barulho, era uma confusão tão imensa de sons na minha cabeça e ali no meu entorno, que a minha única vontade era sentar na calçada e começar a chorar. Ela falou assim, não, não, vamos embora, vamos sair daqui, daí ela me, me pegou e me levou para longe, entendeu? Mas a minha reação em geral com barulhos é essa, se o barulho ainda tiver tipo no nível do quase insuportável, eu vou chorar, se chegar no nível do insuportável, daí eu desmaio, isso já aconteceu. Cores, eu não tenho muito problema com cores, é, cheiro é uma coisa que me incomoda assim, então eu ando sempre com algum creme na minha, mão, na minha bolsa que tô numa situação, eu senti um cheiro que não me agradou, um pouco desagradável, eu passo o creme na minha mão e fico cheirando. Daí aquilo vai me acalmando, acalmando, o cheiro que eu gosto mesmo me acalma, é bom, começo a pensar em alguma outra coisa, pá, sobrevivo esse mês, esse mês, não, mês passado, agosto, retornando do meu trabalho, eu observei que luzes me incomodam. Eu tô, tava fazendo compensação, então eu saí mais tarde, já estava um pouco escuro e andando pela rua, uma, uma das dos postes estava naquele, a luz branca piscando. A luz branca piscante para mim é um problema. Eu me sinto muito mal com ela, entendeu? E, pra mim, andar tipo aquele meio quarteirão com aquela luz branca piscante, eu tive que me concentrar bastante. E falava, nem Se você consegue, vamos lá, foco. E fui. Mas foi muito ruim. E, tipo, uma pessoa que não fosse autista, que não tivesse no espectro, ela não ia nem perceber, nem se incomodar. Ah, lembrei. Por que que eu caiu a ficha de que realmente nós somos estranhos e diferentes no planeta. Porque se todas as pessoas, ou se a maioria das pessoas, sentisse tão mal como a gente se sente com relação ao barulho, ou a maioria de nós se sente em relação ao barulho, eu acho que nem ia existir trio elétrico, não ia existir caminhão de som, porque isso incomoda e ninguém ia querer nem ficar perto e ia acabar, esse é o fim, entendeu? Mas não é assim, tem muita gente que gosta e ainda paga caro para correr atrás do trio elétrico. Uma coisa que ele falou foi foco nos pequenos detalhes. Eu sou uma pessoa que eu foco, sim, nos pequenos detalhes. Quando eu ajudava a corrigir o jornal do meu trabalho, eu conseguia enxergar quando, tipo tinha duplo espaço entre as palavras, umas coisas assim que ninguém via, mas eu via e além de ver me incomodava. Hoje em dia eu já tô naquela fase do o ótimo é inimigo do bom e manda bala, entendeu? Eu não fico mais corrigindo essas coisinhas tão minúsculas e que não fazem muita diferença no final. Agora ele falou assim, ah, a pessoa ela foca no detalhe e perde o prazo. Eu nunca perco prazo. Eu odeio a ideia de perder um prazo. Eu era daquelas que se eu tivesse de trabalhar a noite toda e nem dormir pra cumprir um prazo, eu fazia isso. Item 6. Não entendem sarcasmos. Isso é real. Eu tenho uma situação assim que, além de não entender sarcasmo, eu fui muito trouxa. Estávamos numa reunião lá de auditoria, eu fazia parte da gestão da qualidade, então a gente auditava as outras áreas. E em algum momento, uma pessoa virou e falou assim, tipo, ah, eu vou pagar aqui para vocês irem lá embaixo e tomarem um café. E pôs o dinheiro na mesa. Eu entendi que aquilo era uma gentileza, mas o meu chefe ficou muito bravo, porque aquilo foi tipo uma afronta e a pessoa tava tirando com a nossa cara, e eu não percebi, entendeu? Nem sei explicar direito a situação, mas eu, eu boiei tanto nela que ela me marcou. Daí eu falei, nossa, foi totalmente diferente o que eu entendi do que todo mundo da equipe entendeu, entendeu? E sarcasmo é, é tenso. Eu não entendo, eu não entendo sarcasmo, eu não entendo ironia. Até eu vi uma, um meme lá, uma imagem que eu achei engraçada, falando assim, que se alguém postou alguma coisa de indireta, irônica pra mim, tipo, do face dele, é bem capaz de ir lá e compartilhar e não entender que era uma indireta pra mim, <risos> porque eu sou meio sem noção, entendeu? charge. Charge é outra coisa que eu não entendo. Em concurso público, geralmente quando eu vejo que tem na prova, eu já pulo aquela questão e sigo para deixar ela por último, para nem me incomodar. Porque eu não entendo charge. O sete, dificuldade em olhar nos olhos. Eu não sei como eu sobrevivi a quase uma vida ou metade da minha vida na real agora sem ter levado tanta bronca igual eu levei quando arranjei um namorado em Londrina. Eu comecei a namorar com ele e ele era meio ciumento, porque eu não olhava nos olhos, eu não olhava pra ele. A gente tava junto, sentado lado a lado, e ele invés de eu ficar olhando pra ele, eu ficava olhando pro mundo e conversando com ele, igual eu faço com todo mundo, entendeu? Ele começou a reclamar tanto, mas tanto disso... Que foi ali que eu percebi que eu não olhava nos olhos, que eu não olhava para as pessoas e eu comecei a me esforçar a olhar. Então, assim, numa conversa normal, eu olho no, na testa, aqui, no nariz, queijo. Eu vou olhando assim por pedaços, mas olhar nos olhos, assim, eu não, não curto, não, sabe? Não mesmo. Item 8: tendência à ansiedade e à depressão. Esse eu não me identifico. Eu, esse item eu vou deixar minha equipe pra lá. Eu já tive diagnóstico de depressão? Já. Já tomei remédio? Já. Mas assim, na época mesmo não fez tanta diferença. Eu acho que eu tenho momentos. Momentos de tristeza, mas não um quadro clínico de ansiedade ou depressão. Item 9. Não, atende, não atendem quando são chamados. Isso é... Certo, né? Toda autista acho que passou por isso. Meus pais acharam também que eu era meio surda, confirmou que eu não era surda, só que se eu estiver fazendo alguma coisa, as pessoas podem passar do meu lado, o mundo cair do meu lado, a parede desmoronar, e eu acho que eu vou continuar fazendo o que eu estava fazendo, se for uma coisa que eu gosto. Porque é assim que eu sou. Item 10. Autistas não têm filtro. Gente, isso aqui é feio, hein? Eu tive uma vez uma festa surpresa de aniversário que a esposa do meu primo fez, a Cris. E ela fez uma festa surpresa pra mim e no discursinho lá que ela fez a meu respeito, meu, gravou, sabe quando gruda? Porque eu nem tinha diagnóstico, não tinha nem suspeita, nem nada. E ela falou assim... Ai, a gente ama a Vanessa, apesar dela ter vindo sem filtro entre a boca e o cérebro. Como assim? Então, eu percebo que muitas vezes eu devo ter incomodado muitas pessoas, muitas, e nem ter percebido, justamente por causa da falta do filtro. Eu acho que esse vídeo já tá um pouco longo, mas eu vou até o 12, já que são 24 itens que eles enumeram. O item 11, dificuldade de aprendizagem na escola ou faculdade. Esse item eu não, não me atinge também muito não. Eu tinha dificuldade com relação aos assuntos que não me interessam. Se o assunto me interessasse, eu ia bem. E eu não sei se eu devo acreditar ao, ao autismo ou ao déficit de atenção, porque eu tenho muita dificuldade de ficar parada estudando, né? Ficar parada prestando atenção, então assim, não sei, eu sempre passei no vestibular, eu sempre passei em vestibular em faculdades federais ou estaduais, eu não lembro assim, eu acho que eu reprovei, quando eu reprovei foi por falta uma matéria na faculdade, sabe? Umas coisas assim, dificuldade de, ah, eu abandonei a faculdade porque eu tinha dificuldade de aprendizagem, não, tá bom? E o 12 é o famoso hiperfoco. Eu acho que eu tenho um hiperfoco que veio desde a minha infância até hoje, que é livro. Então assim, como é livro, acaba sendo uma coisa muito abrangente e que te permite aprender muita coisa de várias coisas. Então eu tive muita época de escolher tema, eu tinha o tema do mês. Então eu ia lá e educação financeira. Ah, tema desse mês. Eu comprava vários livros de educação financeira, lia, concluía o mês, concluía o item, próximo item. Um que eu gostei bastante foi cidadania. Eu comprei vários livros, li o assunto, hora que fechava o mês, pá, ok, vamos para outro assunto. Um que eu amei e que vira e mexe, eu até faço o Rafael ler os livros que eu adquiri naquela época, foi sobre felicidade. Tem tanto livro que fala sobre felicidade, daí eu fui lá, ali pra saber o que a gente pode fazer pra ser feliz. Porque a felicidade, ela não cai do céu, assim, é você que cultiva ela. Esse é o meu hiperfoco principal, livros, e depois eu tenho hiperfocos de momento, então assim, no meu trabalho eu tinha muito hiperfoco no assunto do trabalho, então por isso que eles achavam que eu era muito boa, até falaram na época do meu diagnóstico que era autista tipo gênio, tinha nada de gênio, tinha uma pessoa super esforçada e com hiperfoco naquele assunto. E o meu hiperfoco paralelo, ele vai variando, então já foi, tipo, mexer no Photoshop, mexer com fotografia, já foi fazer programação, já foi fazer bordado, sério, eu ia, vou trocando, sabe, assim, vai variando e segue em frente. Vou parar aqui e continuar no próximo vídeo que tem mais 12 itens que eles enumeram. E se você não viu, aproveite e veja o vídeo que eu falei pra vocês, Está lá na playlist conversa.com e o canal deles é bem legal, super vale a pena você ir lá, assistir e se inscrever. Aproveita e se inscreve nesse aqui também, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo.